Você está ouvindo o PiscitaCast, podcast para apaixonados por aves. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou Darlene Santiago e você está ouvindo o PiscitaCast. Neste episódio, vamos dar orientações para criar um lar saudável e seguro para a sua ave pet. Recebemos então a convidada Bruna Barbosa, que é médica veterinária formada pela Universidade Federal Fluminense. Bruna fez residência em medicina e conservação de animais selvagens e atualmente é uma das responsáveis pela internação da Safari, uma empresa de São Paulo que presta serviços veterinários para hospitais e zoológicos. Bruna, seja muito bem-vinda ao PiscitaCast. Conta pra gente sobre a sua experiência e paixão por aves. Primeiramente, obrigada a Darlene e a todos da equipe do Psitacast. Com certeza é um prazer para mim é, falar sobre o manejo e a criação de psitacídeos. Sou médica veterinária de animais silvestres, porém, como todo veterinário que trabalha né, com muitas espécies, a gente tem os nossos favoritos. E para mim, com certeza, os psitacídios são uma das minhas maiores paixões. Eu tenho psitacídeos em casa né, e realmente eles são... É, muito cativantes, muito inteligentes, e eles com certeza merecem o melhor. Né? Então hoje eu vou dar algumas orientações para vocês que querem adquirir um psitacídeo ou que já tem né, algum em casa, mas ainda não sabem muito bem como criar, né? se tem alguns erros que a gente possa corrigir. Bruna, qual é a principal recomendação para que uma pessoa consiga construir um lar seguro e saudável para uma ave pet? Primeira coisa, antes mesmo de nós pensarmos em adquirir uma ave, é consultar o nosso bolso e o nosso tempo essa velha concepção dos nossos avós, né, que tinham papagaio, é, e que pensavam que, ah, não, é só comprar um saco de ração de girassol ali na casa pecuária por três reais e pronto, tá bom, né, a minha ave vai estar alimentada. A gente tem que saber que esse animal precisa de uma dieta variada, né, a questão das sementes, ela é bastante polêmica, tá, é muito gorduroso, então a gente tem que ter uma dieta muito mais saudável para esse animal, né, a base da ração extrusada, com frutas, verduras, legumes. É, então, assim, é uma dieta muito variada. É, isso custa tempo, custa dinheiro. tá E, além disso, são aves extremamente inteligentes. Então, quanto mais inteligente é um animal, mais ele demanda contato conosco. né Interação, brincadeiras. Então, se você é aquela pessoa que chega em casa tarde, é, todos os dias, né, e ninguém fica em casa, pode ter certeza é, de que ter um não é o ideal para você, ele desenvolve muitos distúrbios comportamentais em cativeiro, até mais do que outros grupos das aves, que, claro, também demandam atenção, mas em psittacídeos essa questão comportamental ela é muito marcante. Então, financeiramente, você vai ter que comprar uma ração extrusada, tá, de qualidade, que são aqueles pellets é, parecidos com ração de cachorro, né? É, que não vai ser barato, né? tanto quanto um saco de semente em qualidade. É, você vai ter que ter sempre frutas frescas, vegetais, enfim, ir no hortifruti com frequência. É, isso tudo vai ter que ser parte da sua vida, tá? É, um outro detalhe é que se você quer adquirir uma ave nova, sempre leve essa ave nova ao veterinário, né? para fazer os exames, ainda mais se você tiver outras aves em casa, né? Então antes de introduzir ela com outras aves. Então sempre faça essa quarentena e sempre leve um animal ao veterinário. Né, tem doenças principais aí das aves, né, principalmente dos Picitacídeos, que a gente consegue fazer um exame, fazer um check-up para saber se esse animal é portador dessa doença ou não. Tá? Então, bastante importante. Na rotina veterinária, é, infelizmente, nós atendemos muitas aves que acabam vindo a óbito, porque o tutor é, não tomou esse cuidado né, com a questão sanitária. Entendi, Bruna. E se a pessoa é interessada em comprar uma ave já tiver um cachorro ou gato em casa ela precisa desistir da ideia ou é possível ter uma ave mesmo assim? Olha, essa questão dos cães e gatos realmente é uma questão de bom senso, né? É, se você tem um cachorro se você tem um gato que tem um temperamento um pouco mais complicado, tem essa questão do instinto muito mais forte e realmente não recomendo nem que você compre, né? nem que você adquira essa ave. Agora, se você tem um animal, um cachorro, um gato que são mais tranquilos... É, até vale a tentativa, né? Aqui em casa isso deu super certo. Eu tenho um cachorro, tenho um gato... Eles ficam juntos, mas só com supervisão, né? A minha ave só fica solta se eu estiver ali na sala, assistindo televisão, ela fica solta. É, o Meu cachorro e meu gato têm medo dela, né? Então, realmente, eu fico super despreocupada. Mas eu também eu tenho que ter esse bom senso de nunca deixá-la sozinha, né? Porque às vezes eu saio de casa para trabalhar... E, sei lá, vai que eu decido deixar solta a ave, e meu cachorro se assusta e decide atacar, sabe? Então, tem que ter esse bom senso. Então, se você confia, conhece o temperamento, é, vai introduzindo aos poucos. É, e se deixar solto, que deixe com supervisão, tá? E a partir do momento que você sentir que, olha, tá estranho, eles estão se estranhando, você prende novamente. Tá? Mas eu não vejo por que você não ter. Desde que você tenha bom senso, deixe o animal sempre preso na gaiola quando você não estiver perto. E quando você estiver perto, fique muito de olho. tá? Se você tiver 1% de dúvida do temperamento do seu animal, você não solta essa ave. tá? Aqui em casa eu fiz o teste, durou semanas esse teste, né, de ficar no colo, deixar o cachorro chegar perto, cheirar, enfim. É, aqui em casa deu certo, mas eu como veterinária pego muitos animais... Né, que sofreram traumatismo, por briga, chegaram né com hemorragia. Então, essa é uma questão muito complicada, muito complicada mesmo. tá Então, assim, eu peço muito bom senso em relação a isso, muita, muita paciência para você conhecer o perfil da sua ave, conhecer o perfil do seu cachorro, do seu gato, e que você também não... não coloque a vida do animal em risco. Então, se você tiver dúvida, achar que seu animal é muito agitado, né? seu cachorro é muito agitado, seu gato é muito agitado, nem tente, tá? E no caso de espécies diferentes de aves? Vamos supor que uma pessoa já tenha um periquito e queira comprar uma calopsita, por exemplo. Diferentes espécies de aves podem conviver de maneira tranquila no mesmo lar ou até na mesma gaiola? Olha, não tem problema você ter psitacídio de espécies diferentes. É, mas com certeza não é recomendado você deixar eles né, na mesma gaiola. Então, tem que ter uma gaiola de calopsita, uma gaiola de periquito, uma gaiola de agapornis, enfim. É justamente por essa questão do traumatismo, né? A gente não pode ficar supervisionando os animais durante a noite ou a 100% do nosso tempo. Então, a gente também recebe na rotina veterinária muitos animais que sofreram por briga, é, que se machucaram. Uns um já chegaram até sem bico para a gente, Tá, então, tem que tomar muito cuidado. Eu não recomendo colocar espécies diferentes na mesma gaiola. É, agora, você pode até ter essas aves, não existe nenhuma proibição né, de ah, não pode ter calopsita na mesma casa, junto com agapornis na mesma casa. Não tem essa questão. né? É, realmente, o cuidado que a gente tem que ter é em relação às doenças. Né? Então, a gente tem as aves australianas, que elas são portadoras de algumas doenças comuns de aves australianas, e a gente tem as aves brasileiras, né, as aves americanas, né, latino-americanas, que são portadoras de outras doenças. Então, desde que você faça o teste né, para saber se os animais são portadores ou não dessas doenças, sempre com a recomendação do veterinário, não tem por que você ter essa preocupação em ter espécies diferentes no mesmo lar, tá? Desde que em gaiolas separadas e com toda a quarentena, todos os cuidados veterinários prévios sendo realizados, né? Principalmente em relação a esses exames, né? Para saber se esses animais são portadores de alguma doença ou não, né? Então, fazer quarentena, enfim, tudo isso. E qual que é a dica para a escolha de gaiola ou viveiro? Existe muita diferença entre eles? Quando a gente vai adquirir uma gaiola... A gente tem que ter em mente três coisas, principalmente. O material, a facilidade de limpeza e o tamanho dessa gaiola. Tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os piscitacídios têm um bico muito forte. Né? Eles são conhecidos por isso. Então, não adianta a gente querer economizar, comprar uma gaiola um pouco mais barata, como essa de alumínio né, que a gente vê por aí, porque com certeza elas vão querer destruir. Ainda mais se você não oferecer brinquedos ou estímulos para elas destruírem normalmente. Elas vão focar é, a atenção delas na gaiola. Né? Claro que para calopsitas, periquitos australianos ou os agapornis, por exemplo, é, a gente não precisa daquelas gaiolas super reforçadas, porque o bico deles não é tão potente né, quanto de um papagaio, de uma maritaca, de uma arara. Então a gente sempre tem que ter em mente a espécie que a gente quer ter e pensar se aquele bico vai ou não destruir as grades da gaiola. E quando a gente pensa nessa destruição, não é só uma questão financeira. né? É tipo, ah, poxa, eu gastei 500 reais nessa gaiola e a minha ave destruiu as grades em uma semana. Né? A gente tem que lembrar de uma outra problemática. Né, que as aves, às vezes, elas não só destroem, como elas engolem esse material. Então, nós temos dois problemas. O da destruição em si, que ele é meramente monetário, e o risco de uma ingestão de material metálico por esse animal, que vai necessitar aí de um atendimento veterinário urgente, muitas vezes comprometendo né, a própria vida do animal. E agora, uma outra coisa que eu comentei, é a questão da facilidade de limpeza dessa gaiola. Não adianta a gente também querer comprar uma super gaiola master, se ela não permite uma limpeza eficiente, e se o próprio animal vai ficar sem higiene. O que eu quero dizer com isso? Que as aves não devem ter contato com as próprias fezes. Ou seja, é ideal que a gente tenha, entre o fundo né, da, da gaiola e onde o animal fica, é ideal que a gente tenha uma grade, né, que separe esses dois ambientes, para que ele defeque naquele fundo, e a gente só precisa trocar aquele fundo. Nesse caso, o ideal são esses fundos ou gavetas que saem, é, porque aí a gente pode lavar no tanque ou dependendo da sujeira, às vezes só trocar o papel. E em relação ao tamanho da gaiola viveiro, qual que é a recomendação? Quanto ao tamanho a gente tem que ter bom senso tá? esse animal tem asas e as asas fazem parte do corpo dele então essa ave ela tem que ser capaz de se esticar inteira, né? abrindo as asas e podendo girar em torno do próprio eixo, certo? Agora, só isso não é suficiente né? alguns livros é, algumas literaturas recomendam que, no sentido horizontal, a gaiola ou o viveiro ele tem que ser de 3 a 4 vezes o tamanho da ave, da ave de asas abertas. E na vertical, cerca de 2 a 3 vezes, né, entre aspas, andares, para que a ave possa se exercitar, né, subindo e descendo. Aves maiores, né, como as araras, as cacatuas, por exemplo, eu já nem recomendo as gaiolas. Né, nesse caso, talvez seja interessante até você construir um viveiro, né, para que esse animal tenha bastante espaço para se movimentar. E claro, sempre que possível e sob supervisão, tá? Ficando solto com você ali em cima. Tá? Então, para esses animais maiores, realmente eu recomendo os viveiros. Ainda mais que esses animais têm as penas da cauda, né, que a gente chama de retrizes, muito compridas. E uma gaiola pequena, né, pode acabar quebrando todas essas penas. Então, é sempre legal esses animais terem um espaço bem grande. Né, respeitando aí essa, essa questão do tamanho né, das asas abertas, da questão dos andares, enfim. Então, o modelo ideal de gaiolo viveiro varia muito conforme a espécie de piscitacígio? Olha, eu acho que é mais ou menos isso que eu comentei anteriormente. Né? A gente tem psitacídeos que são minúsculos, né? desde um periquito australiano até um psitacídio enorme, como, como as araras vermelhas. Né? Tem algumas pessoas que também têm araras azuis, então, a gente vai ter, sim, uma, uma boa variação nesses tamanhos, sim, tá bom? Certo. Mas o tutor deve optar por algum formato específico? Porque existem gaiolas que são redondas, outras são quadradas. Então, qual que é a melhor opção? <risos> Essa questão do, do formato, ela é bastante polêmica. Para quem realmente estuda comportamento animal, já existem alguns livros e alguns trabalhos científicos que abominam as gaiolas redondas. Isso não só para as aves, tá? Em zoológicos... Os recintos redondos são totalmente contraindicados, aquário para peixes e assim vai. E qual a justificativa, né? É, bom, quando a gente fala de uma gaiola, um recinto redondo, enfim, a gente vai tirar a perspectiva de espaço daquele animal, ou seja, ele não vai saber aonde começa e aonde termina aquele recinto dele. Então, isso deixa eles um pouco confusos e até, de certa forma, estressados. Tá? Então, eu sempre recomendo os recintos retangulares. E qual que é a sua dica para a compra de comedouros e bebedouros? Também existem vários tipos de produtos com materiais como metal, porcelana, plástico. Então, como que a gente pode escolher a melhor opção? Eu, honestamente, eu só gosto dos comedouros de porcelana. Eles são mais fáceis de limpar, tá? Então, não fica aquelas placas de sujeira acumulada como os de alumínio e os de plástico. E o principal é que, dependendo da ave que você tiver, todos os comedouros, menos os de porcelana, vão virar objeto de destruição tá ainda mais se você tiver uma arara uma cacatua ou um papagaio eles realmente destroem tudo né aqui em casa eu tenho uma ararinha né e olha eu penei para conseguir encontrar um bebedouro que ela não destruísse até que eu realmente cheguei no esporcelana que se adaptou super bem comigo e com ela também então na minha opinião mesmo que você tenha um periquitinho né super pequeno e realmente eu acho mais higiênico é, ou de porcelana. Apesar dele ser mais caro, eu acho muito melhor para sua ave, né, por essas questões que eu comentei. De ser mais fácil de ser, limpo, é, de ser limpo, né, e por ser difícil de ser destruído. Como o tutor pode organizar os poleiros dentro da gaiola? É permitido também utilizar galhos secos ou até mesmo cultivar plantas no mesmo ambiente das aves? Bom, é, é legal que os puleiros não fiquem né, um em cima do outro, para que nós não, não tenhamos nada que fique ali encostando na cabeça do animal. Um outro ponto importante é não colocar nenhum puleiro em cima do pote de comida e água do animal, porque com certeza eles vão defecar ali em cima e muitas vezes comer ou beber dessa água com esse material fecal. Então é importantíssimo isso. Agora, em relação ao material, infelizmente, tá, nós pegamos muitas aves na nossa rotina veterinária com um quadro de pododermatite, que é essa inflamação da planta dos pés por conta de puleiros errados. Então, o ideal é que a gente se atente né, a essa questão e tente imitar ao máximo como é isso na natureza, né, para essa ave, que são os puleiros naturais. E em, cati em cativeiro, é ideal que a gente tenha puleiros macios, como os de goiaba, por exemplo, né? de goiabeira, os puleiros de tamanho diferente, tá? E por quê? Para que a gente tenha diferentes pontos de pressão na pata desse animal. Então, uma hora ele está com o pezinho fechado, uma outra hora com o pezinho mais aberto, e assim vai. Isso é como uma ginástica, né? Para os pés delas. E a gente varia o vetor da força desse pé. Porque se a gente errar nisso, pode ter certeza que o animal vai ter pododermatite, ainda mais se for um animal obeso ou sobrepeso, tá? Então, puleiros naturais, macios e de tamanhos diferentes. Nada de pau de vassoura, material de MDF, coisas assim, tá? É, agora, você perguntou em relação às plantas. Plantas somente, plantas não tóxicas. Como eu falei, as aves comem tudo. Elas são muito curiosas, né? Elas saem beliscando, quebrando tudo. Se vocês não souberem o que é tóxico e o que não é, é melhor nem colocar. Ah, e se ficarem na dúvida e mesmo assim quiserem tentar oferecer, perguntem sempre antes a um veterinário especialista. Quais cuidados o tutor deve ter com a iluminação? A área do pet precisa ter muita luz natural. Olha, Dalene, a iluminação é algo muito simples, é, mas infelizmente ela é muito negligenciada pelos donos de aves. As aves elas têm uma coisa chamada fotoperíodo, que é a quantidade de luz de que elas têm que receber. E a gente tem que respeitar isso. Então, se na sua cidade está anoitecendo às 6 horas da tarde, você tem que colocar a sua ave para dormir às 6 horas da tarde. O que é isso que vai fazer com que ela entenda, lá dentro do instinto dela, né, é, em que estação do ano que ela está. Então, a gente deixa ela com, com a, a luz o dia inteiro, né, assistindo televisão, jogando videogame, conversando, enfim. Fazendo isso, a gente vai fazer com que a nossa ave pense que ela está num eterno verão. E deixar elas, né, com essa quantidade excessiva de, de, de luz, o tempo inteiro, deixar elas né as fêmeas elas não param de botar ovo, ficam estressadas porque estão querendo se reproduzir, os machos também né, ficam estressados porque eles acham que é a época de reprodução, que é aí né, a, a primavera, esse início do verão, enfim. Vamos respeitar né, o fotoperíodo das aves, se você não consegue colocar ela para dormir em uma sala escura, porque sua casa não tem uma sala escura, você pode colocar uma manta, né, um cobertorzinho e cobrir a gaiola. E agora, durante o dia, elas têm que pegar sol, todos os dias, uns 15 minutinhos de sol ameno, né, esse solzinho da manhã ou solzinho de final de tarde e sempre sem vidro, tá? Porque o vidro... É, ele impede a radiação é, ultravioleta de passar. Então, a gente tem que oferecer esse solzinho para o animal, mas sem nenhum vidro barrando isso. E o tutor também deve se preocupar com a temperatura do ambiente ou com a ventilação? Ah, isso com certeza. O sistema respiratório das aves ele é muito sensível. Então, esse excesso de vento com certeza faz mal para as aves, mas também né, é, o oposto, deixar elas em um quarto mal ventilado, né, com aquele verde na parede já mostrando que tem muito fungo também não é legal né isso predispõe também a doenças respiratórias principalmente doenças fúngicas é, então basta a gente ter um bom equilíbrio né a temperatura do ambiente ela vai variar de espécie para espécie mas a maioria das espécies demanda uma temperatura ambiental maior do que 28 graus tá principalmente os precisos de regiões mais quentes então a gente tem que ficar sempre atento a isso né a questão da ventilação né, para não ser muito excessiva, mas também que não seja um ambiente muito abafado. Certo, Bruna. E em relação à estrutura do ambiente? A presença de móveis, pias, pecianas, eletrodomésticos, tomadas de energia, esses objetos, eles podem representar algum risco para a ave? Olha, realmente os piscitacídeos não têm filtro, eles saem bicando tudo, né? Mais para brincar, para se distraírem. Então a ave solta somente com supervisão, tá? Justamente por esses riscos que você comentou, né? Dos móveis, das pias, enfim, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, né, novamente, não só uma questão monetária desses animais estragarem alguma coisa nossa da casa, como também deles se machucarem, né? Se eles bicarem um fio. É uma tomada ligada ali, conectada, então a gente pode acabar tendo um animal sendo eletrocutado. Então, bastante cuidado. A ave solta somente com supervisão. Combinado, Bruna. E qual é a sua dica sobre o armazenamento de rações? O alimento da ave deve ser guardado em algum local específico ou pode ficar em qualquer dispensa ou até mesmo no armário de produtos de limpeza? Essa questão do armazenamento da ração ela varia muito com o que você está acostumado a comprar né se você está acostumado a comprar aqueles sacos grandes de ração de mais de 1.2 kg por exemplo é... o que que eu recomendo que você não abra sempre esse pacote quando for alimentar a sua ave porque toda vez que você abrir esse pacote grande um pouquinho desse cheirinho vai embora né o cheirinho aquele aquele saborzinho cítrico que fica na ração acaba saindo então, é né, um saco grande, você vai acabar tendo que abrir isso por um mês, dois meses, que seja. E vai chegar um momento que esse cheiro, esse sabor vai sair. Então, o que, que eu recomendo? É a gente pegar um pouco dessa ração, transferir para uma tapoé, que seja é, não transparente, né, escura, porque a própria luz ela vai inativar alguns nutrientes, vai acelerar a oxidação desse alimento. É, a gente coloca nessa tapoer e sempre que a gente quiser alimentar a nossa ave, a gente pega a ração daquela tapoé e não do saco original. E aí a gente vai repondo só a tapoer. Porque dessa forma a gente tem que abrir o saco menos vezes, preserva mais o sabor, a gente é, evita esse contato da ração com oxigênio, que também oxida, enfim. Então eu acho, esse é o primeiro ponto, né? Se você está acostumado a comprar ração grande, faça sempre a alimentação do animal por meio de um pote menor, Tá? É, agora, em relação ao local, é, é a mesma coisa para a comida humana, né? A gente não coloca a nossa comida no armário de limpeza, porque vocês sabem né, que o, o, o gosto do sabão em pó, dos produtos de limpeza, pega na comida. Tá? Então, a gente vai estar tá ali até arriscando uma intoxicação no animal. Então, é bastante importante a gente tratar a ração do nosso animal como a gente trataria a nossa comida. Então, nada de ambientes muito, muito úmidos, muito quentes, porque tudo isso, né, facilita, predispõe à multiplicação de bactérias, de fungos, principalmente, e também, né, novamente pode acabar intoxicando nosso animal ou trazendo alguma doença aí é, por meio dessa contaminação. Certo. E nesse caso, a limpeza frequente do ambiente também tem relação com o saudável para as aves? Com certeza, a higiene do ambiente, assim como da gaiola, né, do ambiente, eu digo, o quarto onde ela fica, ou, né, a sala, ou o recinto onde ela fica, tem que ser tão eficiente quanto da gaiola, tá? A gaiola vai depender do tamanho, a higiene dela, né, gaiolas pequenas demandam uma limpeza mais frequente, gaiolas maiores, uma limpeza menos frequente, né? É, mas, com certeza, a higiene desses, desses dois ambientes, né, do externo e do interno, são importantíssimos para a gente evitar... Né, a transmissão de doenças para nossas aves, assim como delas, né ingerir essas próprias fezes, ter contato com as próprias fezes, tá? É, o que, que eu recomendo? Quando a gente for limpar essa gaiola, a gente limpa a gaiola ou com álcool, tá? E aí tem que esperar o cheiro sair antes de colocar de volta na gaiola, ou com amônia quaternária. Ela tem um cheiro um pouco menos irritante do que o do álcool, mas também tem que esperar o cheiro sair, tá? Eu só recomendo esses dois produtos, é, agora, se uma gaiola for pequena e o cheiro acabar não se dispersando, porque a gaiola é pequena, o que, que eu recomendo? Água, água fervendo. né A gente pode usar água fervendo para poder limpar a gaiola, esterilizar quase né? é, essa gaiola, para que a gente não tenha esse risco de irritar as vias aéreas das aves. Como eu já comentei, né? quando a gente estava conversando sobre ventilação, o sistema respiratório das aves é muito sensível, então... Aves se intoxicam, né, por cheiro de qualquer coisa. A gente pega bastante na rotina aves que se intoxicam por teflon de panelas. É, isso mostra pra gente o quanto elas são sensíveis. Porque a gente está ali em contato com as panelas todos os dias, mas as aves, o pouco de contato que elas têm, elas podem acabar até vindo a óbito. Então, bastante cuidado, né, onde elas ficam, como elas ficam, né, se elas estão sendo limpas, a gaiola, né, no caso, frequentemente ou não. Tá, importantíssimo isso. Perfeito, Bruna. Olha, muito obrigada por tantas dicas, por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Obrigada por sua participação aqui no PsitaCast. Bom, gente, acho que é isso. Com certeza foi um prazer falar sobre essas aves essas que eu sou apaixonada. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova, não só né, com meus pacientes, mas aqui em casa também. Eu acho que é uma área muito nova ainda, que tem muito a ser explorada, não só na medicina, como na parte comportamental. Então, fico muito feliz pelo convite em poder agregar é, na vida desses animais e na vida dos tutores também, né? Porque a gente também se beneficia muito da companhia deles. E é isso. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima, Bruna. Obrigada e um abraço. E obrigada a todos vocês, ouvintes, que estão acompanhando o PiscitaCast. Nós vamos aprender cada vez mais sobre a saúde dos piscacídios. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com um amigo que também seja tutor de aves. Então é isso, pessoal. O terceiro episódio do Piscacast vai ficando por aqui. Até mais! Tchau! O PiscitaCast é um podcast de entrevistas sobre saúde de piscitacídeos, com produção e apresentação de Darlene Santiago.